Outras estratégias e segredos aí para você começar na internet com um novo salário através aí de negócio online e tal, que você faça em paralelo ao que você faz hoje no trabalho, clica nesse botão que eu tenho um aulão gratuito onde eu vou revelar esses três segredos aí para você começar de boas, pé no chão. Beleza? Clica aí e a gente se vê em breve.